Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. Eu, meu pai foi deputado federal, foi caçado pelo golpe de 64, foi o exílio. Eu fui também, junto com meu irmão, minha mãe. Isso foi em 1964. Era pequenininho, tinha seis anos de idade. Nós ficamos dois anos no, no exílio. Pois eu voltei com a minha mãe e o meu irmão Raul. É, e nós voltamos porque meu pai já não tinha mais dinheiro para nos sustentar lá fora. Então, tínhamos que voltar. E aí foi uma fase dura da nossa vida. Monarca, muito dura. Porque naquela época, as mães não eram educadas para trabalhar. Enfim, eram educadas para serem mães. Perguntar para a voz de vocês. Sim. Uh, se, não sei se elas estão vivas as, as, as voz de vocês. Elas foram educadas para serem do lar. Para serem mães. Né? Mulheres, esposas. Então, minha mãe voltou. Minha mãe não sabia o que fazer. E tinha muita dificuldade. Então, eu fui trabalhar logo cedo. Bati em te, aliás, eu nunca esqueço esse número. Eu bati em 13 portas. Até que eu lembrei que numa agência de publicidade, uh, onde eu fui bater, foi a 14ª porta que eu fui bater...